O sacerdote é a autoridade máxima em uma comunidade. Ele conduz o rebanho, que somos nós os fiéis. Eles têm o poder de unir uma comunidade ou de deixá-la enfraquecida, pois o povo é muito apegado ao exemplo e ao testemunho do sacerdote. Nós, como rede de comunidades, temos a graça de ter os freis franciscanos nos conduzindo em nossa caminhada de fé. Como seguidores de São Francisco, são humildes, alegres, carismáticos, o que nos deixa fortalecidos e nos aproxima como única família. Neste mês vocacional, nós queremos oferecer aos sacerdotes e aos freis a nossa oração, pelo fortalecimento de sua fé e pela alegria de servir. A nossa saudação de paz e bem.